Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal De fato, se vós perdoardes aos homens As faltas que eles cometeram Vosso Pai que está nos céus também vos perdoará Mas se vós não perdoardes aos homens Vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje Jesus nos dá um ensinamento muito importante. Não é conselho, né? porque conselho nós ouvimos ou não. Não é quando alguém... Quando, realmente, nós até fazemos esse próprio filtro, não é? Quando alguém nos aconselha, às vezes nós ouvimos o conselho. Às vezes, não. O ensinamento, não. O ensinamento é de uma verdade. e é de alguém que tem sabedoria, minha autoridade para dizer, não é? Outra página do Evangelho, Jesus diz assim: Vós vistes o que está escrito: Amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, não é? Aí é um ensinamento. Esse ensinamento é de alguém que tem autoridade e, e é para dizer: Não tem de outro jeito, não. É assim. Ponto final, não é? Isso é ensinamento. Jesus nos conhece e sabe como não é a nossa oração, não é? Sabe como às vezes nós gostamos de enrolar Deus, não é? Se a gente dá um jeitinho com os outros, até nós brasileiros, não é? E ainda mais com Deus, não é? A gente chega que nem gato, não é? Perto de Deus amaciando, não é assim, então o Senhor sabe, olha para mim, sou pecador, então olha. Tá, tá, podemos fazer isso? Podemos e devemos porque somos mesmos. Mas não são as nossas palavras bonitas que vão dobrar Deus, não, é? não são. Não. não são as forças dos nossos termos que vão fazer Deus ouvir a nossa oração, não é o nosso conhecimento intelectual que vai fazer Deus ouvir a nossa oração Nem as nossas frases bem elaboradas Com isso eu não quero dizer que nós não temos que saber falar e, e, e procurar e conhecer Principalmente a nossa língua, não é? Que é tão bonita, tão rica em palavras Então a gente pode usar, não é? Pode usar para os outros, os outros gostam, não é? Deus ouve o nosso coração. Deus ouve o nosso coração. Na liturgia nós usamos, fica bonito dizer, não é? Onipotente Deus, não é? Oh majestade infinita, não é? Oh luz celestial, tá bom, podemos... Usar as palavras e os termos bonitos. Mas aí Jesus fala: olha, quando vocês orarem, não orem como os pagãos, eles sobem nos púlpitos, não é? E fazem orações belíssimas, com termos que todo mundo aplaude, não é? E aí a gente diz assim: olha como ele fala bonito. Não é? Pois é. Jesus diz assim: ah, não dá muita trela para essa gente, não. Não é? Deus não ouve a oração deles, não, porque 99% é só blá, blá, blá, blá, blá, sai um monte de coisa. Não é? Seja como filho, seja como filho, lembra do evangelho de ontem? Não é? Deixa eu achá-lo aqui. Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para ser vistos por eles, não é? Quando a gente fala bonito, quando a gente ora com aquelas orações todas, né? que nunca tem fim, nossa, olha que oração fortíssima, não falou nada com nada. É, saiu da guela para fora, enquanto que Jesus diz assim, olha, quando se dirigir a Deus, não vai com arrogância não, vai como filho, sabe, vai como filho. Não se coloque no lugar de Deus, para que os outros vos ouçam, batam palma e vos sigam. Não, vai lá quietinho e diga para ele assim, papaizinho, não é? A liturgia não colocou papaizinho, porque senão fica muito infantil, não é? Mas quando Jesus ensinou os apóstolos rezar o Pai Nosso, ele começou assim com Abá, que é papaizinho. Ab é pai em hebraico, né Abá é papaizinho, é diminutivo. Então olha como Jesus tratava Deus, papaizinho nosso que estais nos céus, não é? Sabe, às vezes nós nos colocamos em oração, na liturgia, nós temos toda uma riqueza e uma beleza. É. E podemos e devemos assim fazer. Mas lá na nossa casa, nada dessas coisas, sabe? A gente diz palavra que a gente nem entende. E nem Deus entende aquilo. Senta. Deita, ajoelha, não sei, como quiser, não é? O corpo fala com toda certeza, a nossa postura, mas a gente faz oração tão bonita deitado, não é? Fiquei quase cinco dias deitado por causa da Covid, doía o corpo, que era uma coisa, pareciam que estavam me arrancando os músculos das costas de dor não dormia noite e dia cochilava foi terrível eu rezava fala, se eu morrer desse trem o senhor tem piedade de mim olha que oração bonita não é é falei do fundo da alma né porque dia tinha dia que eu pensava oh agora eu vou não fiquei fatigado sem ar não mas dores nas costas eram belíssimas né então fala, vixe, acho que de hoje eu não passo não é então se eu for, o Senhor perdoa os meus muitos pecados Olha que oração bonita, essa saiu do coração, com toda certeza Porque eu falei, ah, hoje não, não passa, não é? Pois é Então sem frescuras, não é? Nas palavras De sentar como filho, não é? De se colocar diante de Deus na simplicidade que nós somos Nós não estamos falando com o doutor nem com o Senhor Merentíssimo Juiz, nem com o Senhor Excelentíssimo Bispo, nem com o Reverendíssimo Padre, não é? Nós estamos falando com o Pai. É? Então, diga, olha, o Senhor, tratar de o Senhor, sim, não é? Mas, olha, Senhor meu Pai, nada, ó oh, Deus poderoso, Altíssimo, que Altíssimo, nada, Ele está aqui do teu lado, não é? Então, trata Deus como teu Pai você nunca chegou no teu pai e falou não é Ó oh, meu pai altíssimo quero te é, é, proferir uma, um um pedido Ó oh, majestoso pai não né você fala assim oh pai estou precisando disso não é pai dá dinheiro para ir no baile né quantas vezes fiz isso então trata Deus assim né pai Olha, dá o que eu preciso, não o que eu quero, não é? Dá o que eu preciso, ou melhor, eu não preciso de nada, o Senhor já me deu tudo. Então dá-me a sua sabedoria para que eu possa viver bem contigo e com os irmãos. Não é? Dá trabalho para mim e para os meus irmãos para que não me falte o pão de cada dia. É? Puxa minha orelha quando eu ficar orgulhoso, vaidoso. Pensando que sou melhor que os outros, não é? querendo ser mais, é? me ajude a partilhar. O Senhor sabe como eu sou egoísta, como eu sou mesquinho, quero tudo para mim, não é? Então me ajude a partilhar com, com os irmãos, não é? Olha, me livra, do, me dá força diante da tentação, do orgulho, da vaidade, da prepotência, não é? Da vida desenfreada. Do individualismo, não, não me deixes cair em tentação não é? Elas existem e Deus não vai tirar, não Mas não, dá-me força, a tua força Que o Senhor sabe que eu não tenho, né? um pouquinho eu escorrego Então dá-me a tua força A gente pode traduzir o Pai Nosso de uma maneira tão filial não é? Reza o Pai Nosso nas letras que Jesus nos ensinou Que são sagradas e belas e fala tudo é, para nós, mas a gente pode ter uma conversa filial com o nosso Deus, e com nada de milindres, não é? Senhor, senta aqui do meu lado, né? preciso conversar contigo. Quantas vezes fiz isso? Preciso conversar contigo, e não foi na capela não, foi no quarto, foi lá, né? olha, então... Ajuda aí, vamos ver, então, olha, preciso da tua luz, não é? Oh, senhor, está difícil, não é? A pandemia chegou, fecharam as igrejas, não entrou dízimo, estava em Canitar, não entrou dízimo, entrou menos de 30%, uns 20 e poucos por cento, eu tenho funcionária para pagar, tem água, a luz da igreja, tem as coisas, não deixa faltar o pão para a funcionária que tem esposo, filhos e casa. Né? Eu dou um jeito, vou na casa dos outros e como, vim almoçar na tua casa hoje, amanhã janto na outra, né? Então essas coisas, mas, pois é. Oração simples, verdadeira, que nasce da vida, do dia a dia, dos acontecimentos, não é? E assim nós vamos para frente. O que nós não podemos é querer embrulhar Deus, não é? Com as belas palavras, com a nossa... não. Na liturgia a gente fala, na igreja nós usamos os belos textos que nós temos, aproveitemos da nossa língua bonita portuguesa que nós possuímos com termos maravilhosos, né mas lá no silêncio do nosso quarto, sabe, na conversa, na oração pessoal, não faça isso não, faça como Jesus, fica quietinho lá, conversa com o pai, na atitude de filho e pai, de frente a frente, sabe, não precisa nem olhar para cima, pode olhar para baixo ou para o lado, não é? ou então pode ficar quietinho, né? fala Senhor, é uma grande oração. Que o Espírito Santo nos ajude a orar, não é? A conversar com o nosso Pai. Amém. Vamos apresentar.